Laura disse que vai arrancar minha roupa. não mais arrancar minha roupa no mato. Então, não sei. A gente tá indo pra... Salto pra fazer umas fotos numa florestinha, mas a ideia é fazer umas fotos bem diferentes. Gostaria de dizer que já é a segunda localização que a gente tenta, tá? e o lugar não é o lugar. Aí ela supostamente me mandou a localização que tava no celular dela, que a pessoa que sabe onde é a florestinha mandou pra ela. Só que assim, eu quero dizer que já são 3h51, quase 4 horas, o sol já tá baixando e filme de terror tá lá, começa não, assim. Não é culpa minha, tá? É pra lá ou é pra lá que ela tá mandando? Ah, chegou, agora cheguei. chegou. Olá, pessoal. A gente chegou no meio de um mato que eu tô morrendo de medo, porque a gente estacionou num Ninguém lugar qualquer. Morrer. E você sabe, né? Lembra a Bruxa de Blair? Parece que a gente vai começar um Bruxa de Blair 3, porque eu já tenho dois. Não, já tenho três, né? Um 4 Bruxa de Blair 4. Em nossa vida, chega o momento de se libertar, de abrir nossas asas e voar. E foi em busca disso que a gente escolheu esse ambiente cheio de árvores e um tanto quanto místico. Foi a busca de mostrar para vocês um pouco sobre desbravar as nossas florestas interiores cheias de sentimentos e coisas complicadas que a gente decidiu fazer as fotos neste ambiente. Através das cores frias e da paisagem de inverno, trazer para vocês um pouquinho do amor e do calor que tem dentro da gente. Música de sol, o sol tá indo embora Seu som tá quase acabando Talvez a gente tenha invadido uns terrenos e a gente teve que se esconder no mato. Talvez. Talvez a gente tenha que, que fugir rápido, porque senão a gente não vai saber voltar porque ficar tá escuro. Provavelmente. Eu viu? tentei tirar foto com o um negócio aqui. Eu tentei. Parabéns, viu? Parabéns. Agora que a gente vai embora logo antes que a gente morra, porque bruxa de Blair é assim. Ó, escureceu, fodeu. Então vamos... E aí, pessoal? Qual a experiência? A experiência é muito boa. A experiência? A esperança. A esperança. Foi muito boa a experiência, de verdade. Tirando o frio, mas as fotos que eu vi até agora porque ela não deixou ver todas assim. Ó. Então. 7h37 segundo o relógio do carro A gente tá voltando pra Sorocaba Tá super escura a estrada, mas tá tranquila Ao mesmo tempo, super valeu a pena é, Passamos bastante frio Porque tava bem frio e eu tava tipo quase no lá, mas as fotos que eu Vi por cima ficaram muito lindas E se vocês quiserem conferir as fotos É só me seguir no Instagram Vou deixar também o Insta da Laura E Além de ser minha amiga, minha aluna Ela também foi a fotógrafa dessa noite E será a fotógrafa da minha vida Então se vocês também quiserem fotos legais Podem entrar em contato com ela O GPS tá falando com vocês Também É isso, gente Muito obrigada por assistirem até aqui Então muito vocês, até a próxima aí, falou!